Eu odeio o Mestre Kami. E logo no começo do filme esse arrombado aparece pra lembrar você que ele é um arrombado de merda. Desculpa aí pra todo mundo que é do fã clube do Mestre Kami. O Kami, o Cureirinho e o Porco é em uma fila pra alguma coisa com mulheres gostosas. Se eu não me engano aqui de relance na minha cabeça é um concurso de beleza. E O diálogo dos personagens aqui é uma coisa que não tem nem o que falar. Só sentir O que o Trunks está fazendo aí? a tristeza do Kami e companhia, o concurso é em outro dia. O velho tava tão sedento que esqueceu o dia certo do evento. E na moral, quem gosta do Mestre Kami, esse véio arrombado? O Goku tá no shopping com a família dele. E do nada, esses androides aparecem sem contexto nenhum, tacando terror na cidade. E é claro, os dois estão atrás do Goku. Óbvio. Não é como se a vida também tivesse algum sentido. As coisas simplesmente acontecem. Os androids quebram o elevador pra poder subir pelo poço. Eles poderiam só ter quebrado qualquer outro lugar e subido. Acho que poderiam pelo menos. Mais pra que facilitar se dá pra complicar as coisas? Não que se importe em alguma coisa também. Inclusive dentro do elevador tem um monte de gente normal, eu acho. Vivendo a vida, até em nada fora do comum. Tirando o fato desse cara estar tá de pau duro e um Mickey Mouse estar tá do lado dele. E nesse momento eu também quero destacar essa cena linda da namorada protegendo o namorado. Pena que todo mundo ali morreu, dois segundos depois disso. Os androids acham o Goku e destroem o shopping. Eles sabiam onde o Goku tava, mas preferiram subir até esse andar pra no fim destruírem o prédio inteiro. <risos> Por quê? Vocês não poderiam ter simplesmente destruído o prédio desde o começo e ter empolpado dessas cenas do elevador? É. Parece que estão atrás de mim. Quem não tá atrás de você também, né? Tu é um ímã de arrombados. Se você vacilar até sua torradeira vai tentar te matar em algum momento, sem contar que todos os seus melhores amigos, aqueles caras que você guarda no peito e até mesmo sua mulher e filho já tentaram te matar em algum momento da sua vida. Goku com 5 segundos de encarada já descobre que esses caras são androides criados pelo Dr. Gero pra matar ele. E se tivesse encarado por mais uns 5 segundos teria descoberto também até o número do cartão de crédito desses androides, frente e verso. Cara é um gênio. E uma coisa muito importante que eu reparei só depois de pausar o filme foi que esse malandro tá usando uma saia. E nesse frame específico o cara tá atacando o Goku. E essa cena como um todo é esquisita pra caralho. O contexto todo dela. Pra que levantar tanta perna assim? Os androids estão com uma vantagem na luta contra o Goku. Mas o Trank chega pra ajudar ele. Que não muda muita coisa. A vantagem dos androids parece até que aumenta. E depois de causar alguns bilhões em prejuízos. Além é claro das centenas de mortes que essa luta causou, eles decidem ir para outro lugar para se espancarem, um mais remoto sem pessoas por perto. Isso depois é claro de deixar a cidade em ruínas. Depois de ser esculachado pela Tite, o Kuririn vai ajudar o Gohan na luta contra os terríveis androides. E ajudar daquele jeito Kuririn de ajudar que é ficar atrás de uma rocha assistindo e comentando a luta. Enquanto isso o computador gamer do Doutor MacGero tá lá minerando muito bitcoin e criando androides novos. E pra minha surpresa, o lugar onde a luta do Goku e Trunks contra os androides não vai acontecer em um terreno rochoso qualquer, mas sim em uma geleira qualquer em algum lugar do planeta. Tem uma magia em pausar cenas de anime que eu acho incrível. Se você pausar uma cena onde os personagens estão longe da câmera, a chance de você ir feito um idiota são grandes. Olha a cara do Trunks. Chamaram um duble calvo pra essa cena. Puta que pariu. Depois de apanhar para os dois androids genéricos lá, o Android número 13 aparece para lutar contra o Goku e companhia também. Mas antes disso ele tem que entregar um monte de informações ultra importantes que deveriam ser mantidas em segredo. Mostrando que os androids gostam mesmo é né, de conversa, jogar conversa fora. Mesmo que seja sobre um assunto que não deveriam estar tá falando. A confiança do Trunks falando para o androide número 13 que ele não tinha chances contra ele é um... Negócio de louco. Isso depois ele tomar um pau do Falcão e do androide de saia lá. Eu queria testar um pouco dessa autoestima do Tranks. Ah, eu já esqueci de comentar sobre isso, mas 4 segundos depois dessa fala linda, o Tranks toma uma surra dos androides 14 e 15. Eu também não entendo o Gohan. Alguns minutos atrás esse moleque tava falando que queria ajudar, que, que, que amava o pai dele. E até... Abandonou a mãe dele sozinha na cidade Tava um caos Pra ele ajudar o pai dele nessa luta tão perigosa Aí chega na hora de ajudar e ele não ajuda Eu acho que na real é mesmo ele só queria assistir a luta e comentar ela com o Meus parabéns, você é muito esperto Depois de receber os meus ataques ainda continua vivo É o primeiro que consegue isso Pera, você não saiu da cápsula dos androides lá Do super computador da, do, da casa do caralho Há tipo uns 3 minutos, como é que você já teria enfrentado alguém? Você nunca enfrentou ninguém na sua vida, como é que você vai saber disso? Essa luta deve entrar no top 5 de lutas embaixo da água. O Trank sendo humilhado e apanhando feito um condenado foi mais legal do que eu achei que seria. Sem contar que ele quase foi perfurado pela própria espada, o que é muito irônico. Ele ia sentir na pele o que o Frieza sentiu também. O Goku também estava numa situação de merda. Enquanto os dois apanhavam, eu só pensava que, que era isso que os dois mereciam. Talvez aí eles recuperassem a memória de se transformassem em Super Saiyajin, já que eles vivem esquecendo desse detalhe. para que apanhasse eles poderiam virar Saiyajin e derrotar os caras. Mas também, né? Foda-se. Se você chegou até aqui, é porque você tá gostando do vídeo. Então se inscreve no canal para você assistir mais conteúdos como esse daqui. Ainda mais com essas mãos todas bugadas. Puta merda. Depois de apanhar muito e quase ir pra vala, Goku tá pra ser finalizado com o super ataque do Android número 13. Mas ele se livra da morte, mais ou menos. Graças ao Vegeta, ele já chega daquele jeito. E é impressionante que qualquer frase que sai da boca desse cara fica incrível. E eu acho uma falta de respeito que o Android 15 é baixinho. Só que quando ele fica perto do Vegeta, ele presta um tamanho normal. Enquanto isso, o Trunks tá lá apanhando, feito um idiota. E uma das coisas mais engraçadas desse filme é o Vegeta com seus 150 metro e chamando alguém de nanico. Ei, -se que vai desta vez, seu nanico. E o Vegeta é foda. Chegou, se transformou em Super Saiyajin, aí o Goku e o Trunks olharam pra ele se transformar em Super Saiyajin também. Rola um show de luzes do caralho, poderzinho pra tudo que é lado. O Gohan até vai lá também pra ajudar, mas é quase morto. Para sorte dele, o Piccolo aparece por ali pra salvar ele. Como em todo filme de Dragon Ball Z, né? Se eu, eu, eu não sei se vocês repararam, mas em todo filme de Dragon Ball Z, o Piccolo em algum momento aparece para salvar o Gohan. Muito obrigado pela ajuda, Piccolo. Ainda não acabou. Não parece que você tá realmente agradecido. Aliás, eu nem sei o que parece. E dois frames depois disso as coisas parecem ainda mais confusas com esse velho aparecendo no canto da imagem. Voltando para a luta do Vegeta e o Android lá. Por alguns segundos eu até pensei que o Vegeta ia ser humilhado de novo, como acontece sempre. Eu já estava até me preparando emocionalmente para isso. Mas, para minha surpresa, o Vegeta consegue matar o Android. Assim como o Trunks também mata o Android que ele estava lutando lá. Mas pro azar dos dois, o Goku não matou o número 13. Ele preferiu ficar conversando com ele. E depois que o Piccolo chegou, aí que a coisa ficou feia de verdade. Porque eles virou uma resenha do caralho. Parece até que ele estava num churrasco, esses merdas. E graças a esse vacilo de conversar com o vilão, ao invés de encher a cara dele de tapa, o número 13 absorve as baterias e chip dos outros dois androids. E vira essa coisa aí. Depois de virar o Super número 13, o bicho arrebenta, o Vengito, o Tranks, o Piccolo. E o Goku recebe o que ele merece por não ter matado o malandro antes. Um soco no meio das pernas. Exatamente no saco. Eu quero saber como é que ele vai voltar a andar depois dessa. Ou melhor, como é que esse cara tá vivo depois de receber um soco desse no meio do saco. <risos> tá rindo demais pra alguém que acabou de levar um soco no meio do saco. O Goku toma uma surra, o Gohan mais atrapalha do que ajuda, e os outros personagens estão fodidos em algum canto do cenário. Vendo que as coisas saíram um pouco fora do controle dele, Goku decide que vai fazer a Genkidama para mandar esse cara pro colo do satanás. Que coisa linda, hein? O cara pode não ser o mais forte, mas com certeza é o mais gostoso. Essa cena também mostra o porquê da Titi aguentar as maluquices do Goku. E o fato dele, periodicamente, sumir por alguns anos. O cara, além de carismático e engraçado, é gostoso pra caralho também. Enquanto o Goku carrega a Genkidama, os outros personagens atrasam o Monstro lá. Atrasam do jeito deles, né? Depois de reunir energia suficiente, Goku se transforma em Super Saiyajin enquanto fazia a Genki Dama. Aí eu pensei, opa, isso aí é um, é, um, é um erro. E o próprio Kuririn toca nesse ponto. Então eu pensei, como é que o Goku vai usar a Genki assim, transformar em Super Saiyajin? E eu, sinceramente, não sei a resposta. E depois de ver a cena, eu fiquei mais confuso ainda. Porque eu não sei com 100% de certeza se ele absorve a dama Ou se ele, talvez, mudou alguma coisa nela. Já que ela fica dourada assim como o Ki do Super Saiyajin. Bom, eu não sei de porra nenhuma. Eu só sei que o Goku atravessa o peito do cara com um soco. Joga ele pra cima e ele desintegra. De desin desentrega. Desentrega. Des desentrega. O cara vira poeira lá. E o filme acaba com o Kuririn e o Gohan no hospital mais fodidos que o resto da galera. Já que eles foram os que mais apanharam na luta, né? O cara deixou a coluna do Vegito em formato de V, mas quem tá no hospital é o Kuririn e o Gohan. Só mais duas coisas antes de terminar. O Kuririn tem uma teoria do que aconteceu. E quando ele fala pro Goku, o Goku responde que também não sabe o que aconteceu. Ele só seguiu o fluxo e foda-se. E a outra coisa é que aparentemente o Gohan vai muito no verão, essa última parte eu achei que era uma informação muito útil então resolvi passar ela aqui, e o vídeo foi esse, se você gostou deixa o like e se inscreve no canal, se inscreve no canal que é mais importante ainda do que deixar like, se inscreve no canal.